Eu estou aqui de novo na comunidade Palimiú, onde fui atacado várias vezes e até agora a, a Polícia Federal e o Exército não vieram para fazer segurança. Isso é muito revoltante, as comunidades estão muito com medo ainda, é, os carimpeiros estão atacando mais à noite. Então é, também muita gente estão com malária, doente, crianças. Então isso está sendo muito revoltante. E, até agora a polícia federal não chegou e o governo federal não tem nenhum planejamento como vai interferir do governo federal para fazer parte de segurança. Estamos muito tristes, tá? Estamos revoltados também. É, pelos bandidos que estão nos atacando de noite, de dia também. Tá? É, eu, juntamente com o pessoal dos caripeiros, estão atacando, atirando, muito triste. Isso não é bom para nós. Tá? Isso não é bom mesmo, porque nós todos, é, todo seres humanos da sociedade brasileira tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado e isso não, infelizmente nós não estamos vendo disso. Tá? É, tudo isso é muito problemático, a nossa comunidade é problemática, muito triste. Pretendemos, ou não, não indígenas, tem que respeitar. Pretendemos viver em paz, com tranquilidade. É, nós pretendemos viver também nosso rio limpo, a nossa terra também, é, sem furado. Queremos viver, tá nós não queremos viver desse jeito. Também, infelizmente, a Polícia Federal, até agora ninguém chegou. Completou cinco dias, estamos pedindo um, um grande ajuda, apoio para a TVNT nós. Isso não está chegando. Eu, vocês, a autoridade maior lá em Brasília, da tá FUNAI também, pretendemos vocês têm que conversar, decidir para olhar para nós. Para olhar para nós, para vigiar, segurança... Está em falta.